Pessoal, a gente está aqui em Santo André com o prefeito Paulo Serra, com o nosso vereador Márcio Colombo. Enviamos uma emenda de 3 milhões de reais para o Hospital dos Idosos, que já é uma grande iniciativa do prefeito aqui para atender a população mais idosa. A gente fez questão de ajudar com a indicação do nosso vereador Márcio Colombo e a iniciativa do prefeito que também que tem feito um excelente trabalho, né Márcio? Dentro da gestão que é entregando muito para a cidade, agora a cidade vai ganhar um novo hospital de referência que fica lá na região da Vila Luzita, a gente já se comprometeu em fazer esse esforço e qualquer outro esforço adicional que seja necessário para aquele hospital ser entregue e parabéns pela gestão, prefeito. Obrigado, obrigado queria te agradecer Márcio pelo seu trabalho aqui e por intermediar também essa parceria com o nosso amigo e amigo da cidade de Santo André aqui em Cataguiri, e que tem nos ajudado num dos equipamentos mais importantes da saúde, que é o Hospital de Idoso da Vila Luzita. Vocês foram lá verificar a obra em ritmo acelerado. Acelerando, e que verdade. a gente espera o quanto antes, possivelmente no primeiro semestre de 2024, a gente entregar esse hospital funcionando graças ao seu apoio. Obrigado. Maravilha. Né? Maravilhoso. Bom, vamos lá então. então... Leonardo, o que está que, que, que acontecendo aqui? Conta pra gente. Hoje nós estamos concluindo toda a parte de é, cinza, né? Que seria a parte civil, a parte de subir as estruturas. Concluindo a subida das estruturas, nós vamos entrar nessa área aqui de estrutura metálica, arco, etc. E entrar com os acabamentos. O que, que seriam os acabamentos? As instalações elétricas, hidráulicas, de ar-condicionado e de gases medicinais. Para poder fazer a destinação do uso do hospital. Fiso vinílico, etc. Então hoje nós estamos fechando essa parte cinza, essa parte civil, e vamos entrar nessa parte de acabamento. Temos em torno de 5 mil metros quadrados aqui de execução cinco mil metros quadrados. em torno de 80 100 tem, tem a leitos. Tem já a estimativa assim da, de quantas pessoas o hospital deve atender? Olha, essa informação, como nós somos da ponta de obras, a Sim. gente não sabe a capacidade ao certo. Tá, mas tá. se sabe que é de 80 a 100 leitos que vai ter. É, exatamente, aí a capacidade de público, isso é determinado pela Secretaria da Saúde. Isso é em projeto, né? Claro. Como a Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, eles montam as informações, eles mesmos determinam de acordo com a demanda que terá na região. Legal. na fase de civil já na subindo as estruturas. Isso aqui faz parte do hospital? Faz parte do hospital. Ah. Toda essa área aqui faz parte do hospital. Entendi. Ah, legal, pô. ser é de você de bem de grande. Blocos, né? É enorme. São quatro blocos, né? Isso, exatamente. Tem uma, uma série de vantagens que além de ser especializado para os idosos, você tira, obviamente, os idosos dos outros hospitais da cidade. Desafoga. E aquilo, desafoga né? a fila. Então é, é muito, muito importante essa obra aqui. Essa parte é mais administrativa, né? É, aqui é a parte de que? A alimentação, a parte de área do, do pessoal que, que faz todo, tudo acontecer. O alimento, o controle de rouparia, etc. A área do fundo é destinada à industrialização. E essa área daqui da frente refeitório, área de funcionários... É hospitalidade. De... Isso, hospitalidade. Do, do próprio, próprio usuário, do próprio funcionário do hospital. Ah, tá. Tá bom. É depois que isso ficar pronto, meu Deus. A mas dá referência para a região da BC, né? Porque aqui em Santo André já tem um CHM, já que é. Sim. O Zéu salva, salva todo mundo. Né? É. Porque é né, da região, salva. Mas precisa desafogar, né? É, porque é, muito, é muita demanda, né? Oh. Aqui são as áreas, de, as áreas de, de operação. Vai ser a área de cirurgia. Aqui tem dois ambientes de cirurgia. Uma sala de pessoal. Cirurgia de defesa, cirurgia de cirurgia e cirurgia de emergência. Leonardo, obrigado tá, pela apresentação tá da obra. Obrigado. obrigado. Viu? Valeu. Gente, obrigado. Se precisar, a gente está à disposição. Fechou. É isso. Valeu, Maravilha, cara. Até tá mais. Obrigado, obrigado mais uma vez. Também, Valeu, obrigado. Mais. Valeu. Pessoal, a gente está aqui em Santo André com que nosso querido vereador Márcio Colombo. Que Queridíssimo. Trouxe... Queridíssimo, caríssimo. Vereador Márcio Colombo. <risos> é, o melhor vereador de Santo André que obrigado. trouxe aqui uma demanda muito importante. É que é o hospital do idoso, né? É, como vocês sabem, né? Tem emigas... ele, ele fala idoso e aponta para mim. <risos> Não, o hospital do idoso é outro. É, f... né? Estou apontando para o hospital. está <risos> oh, na flor da idade. É. É, que é uma demanda muito importante aqui do município e de toda a região, né? Da gente ter é, um hospital de referência do idoso Sim. aqui. Então a gente está encaminhando 3 milhões de reais para essa obra, e é bom esclarecer, não é nada de orçamento secreto, não é nada de dinheiro do Ministério do Lula, é emenda impositiva que você vai ver com transparência, lá coloca aqui em Cataguiri, e Câmara dos Deputados, vai estar tá lá é, de onde é que saiu, para onde é que foi, qual que é a secretaria responsável, e quem trouxe é, isso para mim foi o Márcio Colombo, e claro, né é, com critério técnico, uma obra que de fato é, o município está precisando, e a gente sabe né, que o, o bônus demográfico, né, aquela vantagem que o Brasil tinha de muita gente jovem trabalhando e etc., hum. tá, já passou. Né, e ao longo do tempo a gente vai ter cada vez mais a necessidade de atender idosos, né, de investir é em saúde para atender idosos. Então é muito importante essa iniciativa que o Márcio trouxe para mim para a gente poder contribuir já pensando no futuro em que a gente vai ter que atender cada vez mais. Já é um, uma questão em países desenvolvidos e no Brasil é bom que a gente já sai adiante, né? Exatamente. Então é muito, muito inteligente da parte do Márcio ter um, um foco, meio uma visão nesse sentido. É o bom uso da emenda impositiva, em o que a gente, a gente viabilizou um projeto que vai desafogar os hospitais atuais que já estão saturados. Então, pra, não só para Santo André, para a região como um todo que esse projeto tenho certeza, quando estiver pronto, a gente vai poder ter orgulho de ter colaborado para tirar do papel através do dinheiro que tem que retornar para a população, da Perfeito. forma correta, né? mas através de mãos de pessoas corretas e que pensam em mudar, de fato, as cidades, né? o Estado e o país. Mas a nossa vida é onde? É na cidade. Então, obrigado, quem? Não, tá fazendo Estou cumprindo minha obrigação, Márcio. Assim como você e com muita, com você com muita competência.